Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina e hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre o tesão de vaca, tá? Vim dar meu depoimento aí. É, meu depoimento, né, porque eu já te utilizo há mais de um ano, pessoal. Aqui em casa a gente não fica sem o tesão de vaca, ó. Você pode ver, né? Tô até com dois potes aqui, que é os que eu tenho aqui agora, porque... Vocês vão entender no decorrer do vídeo aí que eu vou dando umas dicas pra você, tá? Então, se você tá procurando aí pra aumentar a sua disposição, pra... Falta de libido, não tá tendo relações frequentes com a sua parceira ou seu parceiro, tá faltando aquele fogo lá de começo de namoro, pô, assiste meu vídeo porque eu vou dar várias dicas pra vocês aí sobre o tesão de vaca e também vou dar meu depoimento sincero aí como uma pessoa que faz o uso mesmo há mais de um ano, tá? Faz praticamente um ano e meio aí, se eu não me engano. E, pessoal, sinceramente, o tesão de vaca, pra você que não conhece, né, ele é um afrodisíaco sexual, tá? Ou seja, ele vai aumentar a sua libido, vai dar aquele fogo, né, vai apimentar a relação. Se você, tipo, namora, se você é casado... É, e você, a gente sabe que com o decorrer do tempo, as relações, elas não vão ficar mais tão frequentes como no começo, né, que tudo é novo. Então, se você tá precisando disso, ele vai é, ajudar muito, muito mesmo, porque ele vai, é uma como eu falei, né, um afrodisíaco sexual, então ele vai dar aquele fogo, vai dar o tesão, é, um tesão alto, né, e aí você vai acabar é, tendo mais relação com a sua parceira, tá? Na hora que você quiser, é só você pingar lá na, na bebida, né, que eu vou... Inclusive, ó, agora mesmo eu ia te falar como que você vai usar. Você precisa aplicar, ó, 10 gotas. Ele vem com uma pipeta, né, que é... Vou mostrar, esse aqui tá fechado, na verdade. Tá cheinho esse daqui ainda. Esse daqui que tá aberto. E, ó, ele vem com uma pipeta, ó, que é esse daqui. E a cor dele não é muito bonita, pessoal, sinceramente, ó. É uma cor laranja, né, ó. E o que eu indico... Ó, desceu aqui. O que eu indico pra vocês, pessoal, é esse daqui, tá? Que é o original, aí, o tesão de vaca. Esse daqui pra mim é o melhor, é, e tomem bastante cuidado, tá? Eu ia, inclusive ia, dar essa dica aqui que é importante, pessoal. Como eu já comprei. Eu comprei, se eu não me engano, já foram quatro vezes que a gente fez a compra. Todas as vezes que a gente comprou, a gente nunca teve problema. Sempre chegou certinho. Chega mais ou menos em quatro dias, se eu não me engano. Mas eu moro aqui no interior de São Paulo. Depende de onde você mora, demora um pouquinho mais ou um pouco menos, né? E... Toma muito cuidado, porque é vendido em vários lugares esse daqui. E, assim, eu não recomendo que você compre em outros sites. O site que eu comprei, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? Aqui embaixo do vídeo. Eu vou estar deixando aí pra você porque, assim, a gente nunca teve problema. A gente sempre compra lá, dá pra parcelar no cartão e dá pra pagar a vista no boleto se você não tiver cartão de crédito. E a gente, tipo, nunca teve problema com pagamento nem nada do tipo. E, pessoal, eles mandam numa caixinha... Pequenininha assim, uma cor parda, tá? Então, não tem nenhuma informação sobre o produto na caixa. Se você mora com a sua mãe, com o seu pai, você não quer que ninguém veja o que tem dentro da caixa, é, vem bem discreto, tá? Então, você não precisa ter nenhum problema com isso. E a questão do, do uso, pessoal, vocês podem aplicar em qualquer tipo de bebida. Seja ela alcoólica ou não. Por exemplo, a galera pergunta bastante se pode aplicar na cerveja, né? Pode aplicar na cerveja, pode aplicar no vinho, pode aplicar no gin, vodka, qualquer cerveja, qual, qualquer bebida, né? que você quiser. E se você quiser aplicar no refrigerante, no, na água, se você quiser aplicar tipo em bebidas não alcoólicas, também pode, tá, pessoal? E, assim, é, é, cada 10 gotas é para 100ml, tá? Se você estiver colocando em mais... É, mls aí de, de bebida eu recomendo que você coloque um pouco mais de gotas também tá? falar para você ah no site que eu compro pessoal é, vocês vão ver que lá eles vendem alguns tipo de kit por exemplo aqui eu só tenho dois porque a gente já usou os outros mas eu sempre compro com cinco potinhos desse daqui porque na minha opinião compensa muito mais porque assim você vai ver que, lá no site que eles é, quanto mais você compra né tipo é meio que um atacado então quanto mais quanto mais você compra mais barato vai sair por cada unidade e, assim, o potinho, ele não é muito grande, ó. Ele tem 15ml, não é muito grande, tá? Ele tem 15ml, então não vai durar tanto, dependendo do seu uso, lógico. É, não vai durar tanto. Então, por esse motivo que eu até indico você comprar ou 3, tá? O kit que vem 3, ou com 5, que, na minha opinião, é o que mais compensa, tá, pessoal? Ele não, ele não faz nenhum mal à saúde, tá? Eu pensei bastante sobre isso, ele é aprovado pela Anvisa. E sempre, ele é natural, tá, pessoal? Inclusive, na composição dele, tem a maca peruana, Pra você que não sabe, a maca peruana é o afrodisíaco sexual mais poderoso aí que tem, é, e muitas pessoas, assim, utilizam até mesmo pra aqueles problemas que homens têm, né? Como, por exemplo, ejaculação precoce. E eles têm na composição deles, tá? A maca peruana que é excelente. E o que mais que eu tenho pra falar pra você? Bom, basicamente é isso, tá? É excelente, eu indico pra você, e se você tá precisando dar uma, uma esquentada aí na relação... Compra sem medo, que na minha opinião vale muito a pena. Pode salvar casamento, pode salvar namoro. E eu espero que você tenha gostado do vídeo e tchau, tchau!